É como se fala castanha em tupimudé? Ah, não, até para dar uma mugapca e como é que é minha? Hum. <risos> aqui